Hello. Olá, eu sou a Maria do blog Love Maria e hoje vou fazer um vídeo onde eu vou ensinar a editar fotos Vesco Style. Se vocês é estiverem interessados a fazer este tipo de edições, é só continuar a assistir e espero que gostem. Se vocês têm gostado deste vídeo, espero que vos tenha dado imensas ideias para as próximas edições. Não se esqueçam de subscrever, deixar like e partilhem se acharam interessante. E vemos no próximo vídeo.